Amém. Boa noite, gente. Uma alegria estar com vocês. Amém. Muito bom estar aqui. Semana passada a gente estava na Casa de Zadok, lá em Curitiba. né? Então E agora estamos aqui em Campo Grande. Moro em Araçatuba. Quem sabe onde é que fica Aracatuba? Tem gente que nem sabe, né? <risos> Aracatuba fica é, né? é uma, aqui na reta, para Três Lagoas. Depois você continua indo para São Paulo, passa por Aracatuba. Na é verdade, é uma cidade que no verão aí faz 42, 43, 44 graus e no inverno faz 15 graus, não é verdade? 16. Então quando faz 15 graus era satuba, ninguém sai de casa. As, as mães acham que a criança vai pegar pneumonia, não é verdade? Então que fala tá muito frio, né? Então é uma cidade muito quente, mas que Deus tem abençoado. Eu eu sou pai de três filhos, né? A Larissa mais velha tá ali, por favor fique em pé, filho. né? E tá ali acompanhado dela meu genro, o né, genro quem, quem tem filha sabe o que eu vou falar, a gente finge que gosta por causa da filha, tá bom? Então, faz de conta que eu gosto dele, tá certo? Então, é, ele, é brincadeira, eles são pastores jovens lá na igreja, o Alessander, a Larissa, tem a Letícia, o Atos, a minha filha do meio, e o mais novo é o Lucas, graças a Deus, 30 anos, vai casar agora em abril, na verdade, então, é, a, a fatura está liquidada. Nós temos três netos, o Eliseu, a Raquel e o Miguel. E eu eu preciso falar, viu, pastor Silmar, é verdade o que o senhor falou de neto, viu? A gente não tem direito mais nenhum quando o neto nasce, não é verdade? Então, os netos chegam e a gente fica fica por conta dos netos. Mas eu gosto disso, isso é muito bom. Quem é avô sabe o que eu estou falando. E está lá também a Denise. Fica em pé, querida, por favor. Minha esposa Denise está ali, ela veio acompanhar, uma mulher de Deus. E nós estamos muito felizes de estar aqui. Eu queria, antes de começar a falar também, nós Além desse trabalho com pastores, nós temos um curso teológico online, que ele é ligado ao Portland Bible College nos Estados Unidos, é uma faculdade americana de teologia que está fazendo 50 anos, então é um curso reconhecido lá, no Brasil é livre, mas lá é de uma profundidade muito grande, quem é aluno no Brasil é aluno deles lá, se quiser depois completar todos os créditos feitos aqui, vale nos Estados Unidos, então vale a pena você dar uma conferida se você quiser maiores informações, é só entrar no site da nossa igreja, é comum, C-O-M-U, comudecomunidade.com.br. Você vai ver lá que está Portland Bible College e tem todas as informações que você, que você necessita, mas vale a pena porque ele é um curso muito, muito, muito profundo e muito bom. E nós... Então, estamos muito, muito felizes. Quem crê que Deus tem um propósito para a liderança nesses dias? Quem crê que Deus tem um propósito? Eu não vi, quem crê que Deus tem um propósito para a tua vida, queridos? Porque ser líder é fácil. Eu aprendi que hoje ser líder tem que cheirar... <risos> Falei pro o Cris, escreve aí no Twitter. Fala, acabei de ouvir o pastor Silmar. Né? E é verdade. E essa noite, lá em Curitiba... Eu falei sobre salas que nós, como líderes, estamos, seremos levados nesses dias. E hoje eu quero falar sobre uma unção, um óleo especial que o Senhor quer derramar sobre a sua cabeça. Quem crê que nessa noite tem óleo a ser derramado pelo Espírito Santo, queridos? E eu queria que você abrisse o seu coração, coração para isso. Pra isso. Nós, nós estamos vivendo um momento muito, muito especial no Brasil. Estamos ou não estamos, queridos? Jesus está voltando. Quem, quem crê que Jesus está voltando, queridos? E porque Jesus está voltando, a algo é requerido de nós como líderes. Por muito tempo, e eu, eu, eu fiquei empolgado com o que eu passou, se o pastor Silmar disse, porque por muito tempo a gente dizia o que as pessoas deviam fazer, mas há algo que Deus está nos chamando como líderes a fazer nesses dias. Eu creio que uma das, uma, uma das referências que nós precisamos ser é que nós precisamos ser homens e mulheres de oração, da presença de Deus, de busca do Senhor. Quem crê nisso, queridos? Onde nós não apenas dizemos para as pessoas o que fazer, mas começa por nós. Uma das coisas que nós temos trabalhado na nossa igreja com os pastores que nós cuidamos, é dizer que a sua agenda comece a partir de Deus. Por muito tempo a gente encaixou aquilo que a gente faz. Eu vou encaixar meu momento de oração, eu vou encaixar o meu devocional, eu vou encaixar a minha busca naquilo dentro do meu tempo. A partir de agora, queridos, nesses dias eu creio que Deus está nos levando a algo diferente. A você começar na sua agenda por aquilo que você faz em Deus e para Deus. E depois você vai colocando o resto. Ou seja, a nossa agenda começa a partir dele. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as? A ele seja a? Ou seja, tem que começar por ele. Por ele. Ele tem que ter a primazia. E é por isso que eu queria que você abrisse o seu coração. Porque ser líder não é fácil. Pastorear não é fácil. E houve um momento na vida de Davi. Lá no Salmo 22, eu acho interessante, porque o Salmo 22 e o Salmo 24, nós temos o Salmo 23, mas alguns dizem que o Salmo 22 é o Salmo do buraco. É o Salmo que Davi está lá embaixo, ele está arrebentado, ele começa o Salmo 22, mostrando assim, olha, eu tô, eu busco a Deus e eu não consigo entender, porque no versículo 2 ele fala, eu busco de dia, eu não acho, eu busco de noite, eu não acho, não tenho resposta, e ele vai falando nesse Salmo, ele diz, eu sei quem Deus é, eu sei o que Ele pode fazer, mas no versículo 6 do Salmo 22, se você olhar a NVI, ele começa a dizer assim, eu não passo de um verme. Como é que Davi se sentia? E tem momentos que nós, como líderes, vivemos momentos ruins. Já o Salmo 24, no Salmo 22 ele está no buraco, o Salmo 24, ele já está na glória. Ao Senhor pertence a terra, a tudo que nele está. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? E aí ele termina dizendo, levantai ô portas das vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos. Se no Salmo 22 ele está vendo buraco, no Salmo 24 ele está vendo a glória de Deus. E eu creio que é por isso que o Salmo 23 está entre o Salmo 22 e o Salmo 24. Porque no fundo o que Davi está dizendo, e eu creio que é isso que nós precisamos dizer nesses dias. Ele está dizendo... Não importa se as coisas estão bem ou se estão mal Não importa se eu estou passando dias ruins ou dias de glória O que importa é que eu tenho um relacionamento com Deus que é o meu pastor Eu não tenho um relacionamento de conveniência Eu não tenho um relacionamento apenas para buscar aquilo que eu preciso Mas eu posso levantar a minha voz e dizer O Senhor é o meu pastor E por isso eu declaro, nada me faltará não importa se eu estou no buraco ou se eu estou na glória. Eu tenho um relacionamento com alguém que é o pastor da minha vida. E nós como líderes precisamos buscar esse relacionamento. É verdade ou não é, querido? E é por isso que eu quero lembrar agora. E é nisso que eu quero parar. No versículo 5. Davi diz assim. Preparas uma mesa perante mim. E eu creio, queridos. Que nesses últimos dias. Nesse tempo em que nós sabemos que Jesus está voltando, e que nós precisamos estar com os nossos corações preparados, há duas coisas que nós não podemos abrir mão, e há duas coisas que o Espírito Santo tem soprado com força. Uma delas é uma volta à palavra. É uma ida à sala do banquete. Nós nos alimentarmos constantemente, sermos lavados, somos renovados pela palavra de Deus. E por isso Davi diz, a NVI, ele diz assim, preparas um banquete perante mim, para mim, na presença dos meus inimigos. Homens de Deus, homens e mulheres que todos os dias vão à sala do banquete. Vão se alimentar, isso eu falei a semana passada lá em Curitiba. Mas hoje eu quero falar sobre a sequência. Ele diz, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. No livro de Joel, que é um livro de restauração, é um livro profético em relação aos últimos dias, onde a nação estava vivendo um momento muito difícil. De repente, há uma convocação, há uma volta à presença de Deus. Há uma convocação a nós, como sacerdotes, chorarmos no altar, buscarmos a Deus. E ele diz que quando isso acontece, Deus se mostra zeloso. E a razão de tudo isso é porque a vinda do Senhor está próxima. Joel fala sobre isso. E ao falar, ele fala sobre algumas provisões. Ele fala, eu vos enviarei o cereal, o vinho e o óleo. Diga comigo, cereal, cereal. vinho, vinho. E, óleo. e óleo. Quantos creem que nesses últimos dias vai haver uma provisão sobrenatural de cereal para a casa de Deus, queridos? Quando nós nos voltamos para ele, vai haver uma provisão. Mas... Não adianta ter cereal, queridos, porque tem muita gente aqui em Campo Grande que cereal não falta, mas não tem nada na vida, é vazia. E esse é o problema, muita gente só busca o cereal, mas a segunda coisa que o Joel fala, ele fala do vinho. E eu creio que nesses dias também haverá uma provisão de alegria sobre a casa de Deus, você crê nisso, queridos? Uma provisão sobrenatural de alegria vai ser derramada sobre o povo de Deus. Mas o que nós vamos entender, queridos, é que não basta ter cereal, não basta ter vinho. O principal é que ele diz, derramarei cereal, vinho e óleo. Amém. Eu creio que o, o cereal e o vinho só tem sentido quando o óleo está presente. Amém. Porque cereal sem óleo, sem presença de Deus não vale nada, é só recurso. Não, não torna as pessoas felizes. Vinho, que fala de alegria, sem a presença real do Espírito Santo, não tem sentido, querido. E é por isso que eu creio que nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos ir para o altar nesses dias dizendo, Senhor, eu quero que o óleo seja derramado sobre a minha cabeça e que o meu cálice transborde. Agora isso não é fácil, queridos. Eu creio que há um mover de Deus e muitas igrejas têm nesses dias edificado salas de oração, separado lugares para buscar a presença de Deus. Há um mover acontecendo nas nações nesse sentido. Mas, para mim, nós temos isso na nossa cidade, mas não é isso exatamente o que leva. Eu acho que o que nós precisamos entender é esse mover de Deus. É se mover as pessoas para dizer: nós precisamos separar um lugar para buscarmos a presença de Deus. Isso é verdade ou não é, queridos? Esse lugar onde nós vamos para ir. E muitas vezes isso pode parecer uma rotina. Eu disse isso na nossa igreja. Tem vezes que você chega, segunda-feira, mesmo horário, mesma música. Terça-feira, mesmo horário, mesma música. Oração quarta-feira, e parece que isso vira uma rotina, queridos. mas não é, nós temos que tomar muito cuidado, porque você, muitas vezes, pensa, que aquela busca, ela se torna rotineira, ela se torna água apática, e eu quero lembrar, já que passou, o pastor Silmar falou do maná, lá em Números capítulo 11, no versículo 4, fala que quando Deus começou a derramar maná, de repente, um populacho, pessoas, Começaram a falar, nós não aguentamos mais esse maná. Números capítulo 11, versículo 4. Nós gostaríamos de carne. Colocaram o texto lá. Olha como é que termina. Quem nos dará carne a comer? Queridos, a sua busca, a sua entrega, muitas vezes a carne vai dizer, para me alimente. E eles estavam atrás da carne. E isso, indo um pouquinho mais longe, no versículo 6, diz que essa busca da carne roubou o apetite pelo maná. A busca da carne roubou, porque parece a mesma coisa. Você levantar todos os dias, você estabelecer uma rotina de busca de entrega, de estar aos pés do Senhor, da sua agenda começar a partir dele, de você priorizar ele, dizer, esse horário é para ele, esse tempo é para ele, o que eu estou fazendo é dele, por ele, para ele, muitas vezes parece ser a mesma coisa, e aí parece que entrou numa rotina, e as pessoas disseram, olha, a gente já não aguenta mais, é maná todo o tempo, mas o que eles se esqueceram querido, é o que diz o versículo 8, olha o que diz o versículo 8, é que o maná, no final, olha o final do versículo, o maná, trazia o que nele? Qual é o sabor do maná queridos? Óleo fresco, pode parecer uma rotina, pode parecer algo, a mesma música, o mesmo horário. Mas eu quero dizer, se você se dispuser todos os dias a estar na presença do Senhor, não vai faltar óleo. Porque sempre que vem maná, o gosto do óleo está misturado ao maná, queridos. O azeite, a presença, a unção, estão lá, presentes. E é isso que eles não se deram conta. Eles só olharam para a rotina, mas se esqueceram que há no maná um sabor de óleo. Um sabor de azeite, um sabor de unção, então desprezar o maná é a mesma coisa que desprezar o óleo. E por que o óleo, queridos? Porque a é unção, um porque o óleo é necessário, porque Davi disse: derrama sobre a minha cabeça unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Porque sem unção, sem óleo, nós não vamos a lugar algum, queridos. Jesus, não ousou começar o seu ministério sem óleo, sem unção. Se você vai para Lucas capítulo 2, capítulo 3, desculpa, versículo 21 e 22, fala do batismo de Jesus. No versículo 22 fala que no batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele, você sabe, e no versículo 23, diz que Jesus aí, quando o Espírito desceu, a partir daí ele tinha 30 anos, quando começou o seu ministério. Ou seja, para iniciar o seu ministério, ele primeiro recebeu óleo. E isso é tão forte, que lá em Lucas capítulo 4, diz que ele cheio do Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 1. Transbordando de óleo, vai para o deserto. Vence a tentação. E quando ele sai do deserto, no versículo 14, diz que ele estava no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, ele vai para Galiléia, regressa para lá, a sua fama já tinha corrido, e diz que ele chega em Nazaré, a sua cidade, onde ele tinha sido criado. E ele abre a palavra em Isaías, capítulo 61. E quando ele abre, ele lê sobre o quê que? Sobre o óleo. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Naquele momento Jesus, Jesus está dizendo, o meu ministério iniciou e está debaixo do óleo da unção. O meu ministério é guiado por esse óleo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele... Me ungiu Da mesma forma, queridos Os apóstolos não iniciaram o seu ministério Sem que antes permanecessem em Jerusalém Até que do alto fossem revestidos do óleo Revestidos do poder de Deus E nós, queridos Por que, que esse óleo é importante? Por que nós precisamos desse óleo todos os dias? Porque nós não podemos deixar que o apetite da carne nos roube, o apetite do maná que tem sabor de óleo. Aquilo que você busca todos os dias. No Salmo 92, versículo 10, ele diz. Tu aumentaste a minha força, como boi selvagem, derramaste sobre mim óleo fresco. Dá a mão para uma pessoa, levanta a mão dessa pessoa agora, levanta a mão dessa pessoa, dois a dois profetiza sobre a vida dela, fala assim, toda vez, fala, toda vez. que óleo fresco é derramado, que óleo, que óleo é derramado. novo vem sobre a tua vida, uma força, uma força, diferente, uma força diferente, vai crescer dentro de você, nesses dias o Senhor vai aumentar a força que está sobre a igreja, porque há uma igreja que se levanta e diz, tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, porque sobre a minha cabeça tem óleo fresco, sendo derramado todos os dias e todas as manhãs, em nome de Jesus. Homens e mulheres de Deus que buscam essa unção, que querem essa unção sobre a sua vida, querido. eu uma vez ouvi alguém falar, não sei se foi o Luciano, Diz que estavam o, o discípulo e o discipulador. E o discípulo perguntou para o seu discipulador: O que é um são? E o discipulador falou assim: Você está vendo aquele passarinho cantar? O discípulo falou: Tô. Ele falou: Pois é, aquilo não é um são. E aí o discipulador falou: Você está vendo aquela vaca mugir Ele falou: Tô. Ele falou: Pois é, aquilo também não é um são. Aí disse que o discípulo perguntou: Então o que é um são? Ele falou, a hora que o passarinho mugir como a vaca, e a vaca cantar como passarinho, pode ter certeza. Foi um são, algo sobrenatural que aconteceu. Porque um são é alguma coisa o quê? Sobrenatural. E eu queria falar um pouco sobre esse óleo, queridos. Conversar com vocês sobre isso do capítulo 30, mas antes de eu ir para esse texto, só queria citar algo. No tabernáculo de Moisés. O lugar onde Deus se manifestava, onde a nuvem vinha. Onde a coluna de fogo se colocava. Algo nunca poderia faltar naquele lugar. O que era? Qual era o combustível? O óleo. O azeite. Ali, óleo nunca poderia faltar. Por quê? Porque o óleo representava a presença do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. O combustível que mantinha a chama do candelabro acesa. E é por isso que em Ezequiel, capítulo 27, versículo 20, ele diz, tragam azeite puro de oliveira, para que haja lâmpada acesa continuamente. Ou seja, para que a lâmpada não se apagasse, tinha que ter óleo. É esse óleo que faz com que as nossas vidas brilhem, que alimenta essa chama, esse fogo do Espírito dentro de nós, porque, porque nós, Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, nós somos templo do Espírito Santo, e se somos templo, nós precisamos manter esse óleo, para que a chama esteja sempre acesa, esteja sempre acesa dentro de nós, e é por isso que nós precisamos, ser cheios de óleo, ser renovados pelo óleo, transbordar desse óleo para que a presença abundante do Senhor esteja sobre as nossas vidas, então eu queria que você abrisse comigo em êxodo capítulo 30 esse texto fala do óleo sagrado da unção êxodo capítulo 30 versículo 22 diz assim disse o Senhor a Moisés tu pois toma das mais excelentes especiarias Diga comigo, excelentes, excelentes. especiarias excelentes. E aí ele fala sobre as especiarias Então para a gente ganhar tempo Vamos para o versículo 24 E depois de falar sobre quais eram essas especiarias Ele diz assim, junte a essas especiarias ao óleo Ao azeite e no versículo seguinte, versículo 25, ele diz: Este será o óleo sagrado para a unção. O perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção. Então a primeira lição que eu quero trazer para você, levanta sua mão direita aqui bem alto. Fala assim comigo: A verdadeira unção o óleo que eu preciso receber é resultado do melhor de Deus. Quantos creem que o óleo que vai ser derramado sobre as nossas cabeças é resultado do melhor de Deus, queridos? Ele diz assim, toma das mais excelentes o quê? especiarias e junta a azeite de primeira qualidade. Só que, excelente especiaria, azeite de primeira qualidade, só se extrai quando a moagem e quando a prensa são adequadas. Esses dias eu... Ganhei do pastor Kelder, ele ministrou lá em Belém, na Casa da Dock, Adoração, foi lá em Belém né, que ele ministrou, e ele foi lá me visitar, eu discipulo a vida dele, e nós passamos um dia, eu estava discipulando, e aí ele me levou, falou assim, olha, isso aqui, e eu, eu não deixei ninguém comer, porque não era, não, era, não tem nada de mim. ele falou, trouxe um azeite, que esse azeite é certificado pelos rabinos de Israel lá, eu falei, por que que é, não, ele falou, Isso é puro, por quê? Porque eles acompanham, eu falei, mas o que que é isso? Não, é que eles acompanham todo o processo de moagem, porque tem que moer demais a azeitona para dar esse tipo de óleo. E a unção, queridos, é resultado do melhor. Você não vai extrair uma excelente especiaria sem que haja uma moagem adequada. E você não vai extrair óleo de primeira qualidade sem passar pela moagem adequada. A azeitona precisa ser moída, precisa ser esmagada. Agora, a unção e o óleo é resultado do melhor, por quê? Porque Jesus precisou ser moído e esmagado. Ao ponto de Isaías 53 dizer, ao pai agradou moê-lo. Ao Pai, agradou que Jesus fosse o quê? Moído. Porque o óleo bom, puro, excelente, só é produzido quando o produto da oliveira é esmagado de forma adequada. Deus se agradou. Deus escolheu que Jesus fosse moído, esmagado, para que através daquele esmagamento, daquele sofrimento, nós pudéssemos ter acesso ao óleo de melhor qualidade, que é a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse óleo só é da melhor qualidade, porque ao Pai agradou o quê? moelo, Deus escolheu isso, Deus se agradou disso, a mais excelente especiaria, diga comigo, mais excelente, mais excelente. especiaria, mais excelente. meu irmão e minha irmã, tem vida mais excelente que Jesus? Ou seja, o pai pegou a mais excelente especiaria, a vida de Jesus, para que pela sua vida, Fosse derramada em nosso favor, sobre as nossas vidas. E aqui vai um princípio, queridos, quando você está buscando esse óleo. Deixa eu dar uma palavra, não estou te comparando a nada, não, nem estou mistificando nada, mas levanta a mão de uma pessoa agora. Vamos dar uma palavra para essa pessoa, já que a gente já está 10 horas, né? Então, vamos lá, levanta a mão do teu irmão lá. Profetiza para a vida dele, fala assim, muitas vezes, fala para ele lá. Você vai enfrentar a luta, você vai enfrentar adversidade. O inimigo vai usar pessoas para te atacar, situações para te moer, para te amassar. É verdade ou não é o que eu estou falando, queridos? Fala nessa hora, meu irmão, vai lá. Quem fica debaixo do óleo, quem fica debaixo da unção, da mesma forma desse esmagamento, vai sair óleo. Quem crê que vai sair óleo disso, queridos? Não desista no meio do caminho, está sendo esbagado. Fica firme, porque dessa situação Deus vai extrair ainda coisa boa para a tua vida, vai extrair ensinamento bom para você, queridos. Porque diz que é o Pai agradou moelo, Isaías é 53, 10. Jesus chegou a ficar enfermo, mas o versículo não parou aí. Ele diz. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Eu quero declarar o sofrimento, aquilo que é gerado muitas vezes em situações que nós não entendemos. Nós veremos os frutos, nós veremos a nossa posteridade, nós veremos os nossos dias prolongados. E a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, vai prosperar em nome de Jesus queridos. Porque pessoas dizem, eu estou buscando a presença de Deus. Deus, pode, entrar, pode estar onde estiver, na situação que estiver, vamos para a presença do Senhor, então para ocorrer levanta as tuas duas mãos agora, tuas duas mãos, dá um grito comigo, fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus tem, coisa tem coisa que eu não entendo, eu não entendo. Senhor, Senhor, tem situação, tem situação que eu não, explicar, eu não sei explicar, mas eu declaro nessa noite, que na minha entrega, na minha, na minha confiança, em ti, eu creio que dessa situação vai sair óleo, vai ser derramada unção, um e a tua vontade vai prosperar na minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? É a vontade do Senhor que vai prosperar na tua vida. Então, a primeira lição. A unção, o óleo é resultado do melhor de Deus Segunda lição, diga assim, o óleo A unção É a marca Da presença de Deus Ela não é apenas resultado Mas ela também é a Marca da presença de Deus Versículo 25 dias do 30 O perfume Composto segundo A arte do Perfumista, diga comigo, segundo A arte do do perfumista, e ele termina dizendo, este será o óleo sagrado da unção quem crê tem a cara dele, tem a fórmula dele, tem o jeito dele, tem sabe é dele, ele é que dá o perfume, é ele que dá a cara, é ele que dá a unção, tem que ter a cara dele, chega de ter cara de homem, chega de, de, de pessoas dizerem, é a minha unção, não, aquilo que nós somos vem de Deus e é para Deus, Deus está levantando homens e mulheres comprometidos com a unção dele e não com uma unção pessoal queridos está cheio de gente nessa nação, proclamando unção pessoal, é verdade ou não é? o cara fala assim, não posso nem virar a mão para mim, senão eu caio, ele vai fazer aniversário, ele fala, sai da frente que eu vou pra a velhinha, senão vocês vão cair tudo do lado lá, tem gente assim não tem, só que a unção não é minha querido, é arte de quem? do perfumista, e quem é o perfumista? A unção tem a cara dele. A fórmula é dele. Está cheio de gente tentando manipular uma fórmula de unção. Mas a unção não é manipulada. A fórmula da unção nasce no coração de Deus. É arte do perfumista. Não tem como manipular a unção, queridos. E é por isso que quando o óleo se manifesta. Quando a unção é derramada. Sempre tem cheiro bom no ar, tem ou não tem queridos? Porque é a arte do perfumista Sempre tem cheiro gostoso Sempre tem cheiro suave Sempre é bom, faz bem, revigora, anima, por quê? Porque nasce dele, a fórmula é dele, vem dele E quando vem dele, a paz, a alegria, a gozo, real Não é, não é animamento, é verdadeiro avivamento Não há é aquela manipulação humana queridos e aí quem cai, cai no poder de Deus, quem ri, ri porque Deus está movendo, e se fica parado, fica parado, porque Deus está movendo também, porque a fórmula é de quem queridos? Não é fórmula humana, é a arte do perfumista, coloca a mão no teu coração, fala assim, é um santo, vem dele, tem a cara dele, pertence a ele, e é a maca da presença de Deus, ou seja, a unção não é apenas resultado do melhor de Deus Ela é a marca da presença de Deus Isaías 10, 27 acontecerá Naquele dia que a caga e o jugo será tirado do seu pescoço Será despedaçado por causa da unção Levanta tua mão direita Nós declaramos agora que toda mentira do inimigo, toda palavra lançada contra a tua vida, toda maldição, toda seta maligna, toda carga do inferno está desfeita, porque tem óleo sendo derramado sobre a tua cabeça nesses dias, e esse óleo quebra tudo, está com a mão levantada? Levanta mais alto ainda, e aí a pessoa olha e fala assim, quem é esse povo? Que é esse povo que está aí na maior dificuldade está no maior problema, está na maior enfermidade, está na maior crise, mas continua adorando a Deus, continua crendo não se abate, permanece firme que povo é esse? você vai dizer esse é o povo que tem olhos sendo derramado todos os dias sobre a sua cabeça, cheio da unção de Deus quebrou o jugo, tirou a carga e apesar da luta, está livre para adorar e para proclamar a verdade do Senhor, esse é o povo que Deus está levantando nesses dias, em nome de Jesus, o povo Ovo cheio do óleo e cheio Da unção do Espírito Santo Isaías 45, 7 O meu Deus, o teu Deus Te encheu com óleo de alegria Diga assim comigo Terceiro lugar, diga assim Deus exige Que tudo Que vai ser usado por Deus Seja ungido por Deus Versículo 26 Com ele ungirás a tenda a arca do testemunho, e ele vai falando sobre tudo que tinha que ser ungido, tudo, no tabernáculo, tinha que ser ungido por Deus, nenhum utensílio, poderia ser usado, sem unção, nesses dias queridos, aquilo que Deus vai fazer, vai ser através de vasos, ungidos pelo Senhor, que se colocam nas suas mãos, por quê? Porque esse óleo, essa unção, derramado, tem que gerar santidade na vida das pessoas, queridos. Ele diz no versículo 29, assim consagrarás estas coisas, para que elas sejam santíssimas. E tudo que tocar nelas, será santo. Unção, sem santidade não é unção, queridos. Tempo, eu já quero repetir. Tem muita gente proclamando um unção pessoal nessa nação. Mas com uma vida completamente errada, isso não é unção. Porque quando tem um unção, tem que gerar santidade. O que é que os anjos vêm? O que é que me faz cantar quando eu te vejo algo diferente acontece em mim? É porque quando eu vejo que os anjos vêm, querido eu estou vendo 24 horas uma única canção santo santo santo santo santo é o Senhor não há um são sem santidade não há um são, não há óleo sem que esse óleo provoque santidade nos nossos corações porque não existe mistura o olho é puro e é por isso, que no versículo 32 ele diz, não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, ou seja, a unção vem sobre sacerdotes que andam em santidade, não adianta a pessoa dizer que é sacerdote, porque tem muita gente que diz que é, mas não vive como sacerdote, não anda como sacerdote, só dizem que tem unção, mas verdadeiros, sac verdadeiros sacerdotes São aqueles que como Joel diz Rasgam o seu coração E não as suas vestes Vão para o altar E querem óleo fresco todos os dias É por isso Que o último princípio aqui Dias de, de do capítulo 30, versículo 32 Ele diz assim Nem fareis outro semelhante da mesma composição Levanta a sua mão Diga assim comigo Um salmo não se, não se imita Um são, um são. Não se empresta não se um, são. um são Não se copia, não se copia. Um, são. um são Vem de Deus, de Deus. Levanta as suas duas mãos Ele diz assim Qualquer, versículo 33 Que compuser óleo igual a este Ou dele puser Sobre um estranho, será eliminado Um são não se copia Queridos Ninguém pode fazer da mesma composição. Nós estamos vivendo um tempo de muita imitação. De querer a fórmula sem pagar o preço. Mas a fórmula é de Deus. A unção vem de Deus. E Deus está levantando neste lugar homens e mulheres que querem viver em santidade. E dizem Senhor, essa unção eu quero que venha direto do teu trono. E que seja derramada sobre a minha vida unges a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar, ela está disponível queridos, mas tem preço tem que ler a palavra, tem que buscar tem que ser lavado pela palavra tem que orar, tem que adorar tem que jejuar, a unção tem preço e ela vem de Deus ela não é copiada e nem imitada, ela vem diretamente do trono de Deus faça assim com as suas mãos para você não cansar eu estou falando é coisa séria queridos Lá em Atos, capítulo 8, versículo 18, até o versículo 20, o camarada é chamado Simão, ele olha os apóstolos, impondo as mãos, e as pessoas começaram a falar em outras línguas, as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e ele chega e fala assim, eu queria comprar esse óleo, eu queria comprar essa unção, eu queria fazer isso que vocês fazem Eu quero pagar Para que eu possa impor as mãos sobre as pessoas E elas falem em outras línguas E olha o que diz no versículo oh, Ó, oh, ó, deixa o versículo 19 Para mim, o versículo anterior Dá-me também esse poder Para que aquele Que eu impuser a mão, quis pagar Está cheio de gente Queridos Dando um jeito de querer arrumar óleo Arrumar unção, imitando aquilo que as pessoas Estão fazendo mas Pedro olha para ele, olha o que ele diz no versículo 20. Que a tua prata e o teu dinheiro vá com você para a perdição. Porque dom de Deus não se compra. Óleo se busca todos os dias no trono de Deus. Unção um não se imita. Ninguém pode compor óleo igual a esse. Porque ele nasce no coração de Deus e ele vem de Deus para a tua vida. Chega de manipulação Deus fala qualquer um que tentar imitar Vai ser tirado, foi o que Pedro falou para ele Que você pega o teu dinheiro e se peca com ele Porque unção não se compra Ela vem do trono de Deus de graça Vamos dar as mãos levanta a mão, Vamos dar as mãos, levanta a mão de quem está ao teu lado aí Toda, li, toda fileira por favor que a última coisa que eu quero falar desse óleo, diga assim, essa unção, levanta a mão do teu mal, é a marca de uma igreja unida, ó é com oh, bom e com suave é que os irmãos vivam em união, porque a unidade é como óleo precioso, é como óleo puro, é como unção fresca… Que desce sobre a cabeça, desce sobre as barba e vai até a hora das vestes. A unção é a marca de uma igreja que caminha e vive em unidade. A unção não é uma marca de uma igreja dividida, mas é a marca da igreja dos últimos dias que está dizendo: Vem, Senhor, a tua noiva te espera com ansiedade. Vem, ora, vem, Senhor Jesus. Olha o precioso eu quero te perguntar você crê realmente que Jesus está voltando querido, pode soltar a mão do teu irmão, coloca pra mim você tem NVI aí? tem NVI aí ou não? não tem? então coloca para mim, depois eu leio o último versículo, segundo Pedro capítulo 3 por favor a gente vai lendo, vou acompanhando porque eles estão ali queridos, eu só quero falar dois textos antes de nós termos um momento de oração eu vou ler aqui, pela tá NVI, amados, já esta segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais Desperto com admoestações o vosso ânimo sincero Olha para quem está ao outro lado, fala, anima aí meu irmão, fala para ele Vou continuar Para que vos lembreis Das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas Do mandamento do Senhor e Salvador Dado mediante os vossos apóstolos Sabendo primeiro isso Que nos últimos dias Está acontecendo ou não está acontecendo no nosso país, queridos. Virão escarnecedores com zambaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nunca, nunca, nunca os princípios da palavra de Deus foram tão afrontados como nos nossos dias, queridos. Nunca os princípios que nós cremos foram tão zombados. Jesus está voltando. E dizendo: Cadê a promessa? Vocês não acreditavam que Jesus viria? Ó, oh, teu bisavô falava, teu avô falava, teu pai falava, cadê? Onde é que está a promessa da sua vinda? Desde que seus pais dormiram, nada mudou. Todo mundo fala que Jesus vai voltar, mas não muda. Versículo seguinte. Sim. Pois eles de propósito ignoram isso que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, vamos continuar, pelas quais pereceu o mundo de então, afogado em águas, vou até o versículo 11, mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo, da perdição dos homens ímpios, mas vós amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor, é como mil anos, mil anos como um dia o Senhor não retarda a sua promessa, fica firme meu irmão, busca o óleo, ainda que alguns achem que está demorando Ele é longânimo para convosco não querendo que ninguém se perca senão que todos venham arrepender-se virá pois como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Os elementos adentro se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. E eu quero, olhando esse versículo, eu quero ler o que diz a NVI. Ele diz assim, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas? Ali ele fala, que pessoas? Não devem ser em santidade e piedade, mas a NVI diz assim, que tipo de pessoas?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 Mateus capítulo 25 fala das dez virgens Cinco E eu quero que você perceba queridos Diga assim comigo, dez? dez. O que, que elas eram? Não basta ser precioso Não basta se guardar As dez eram virgens E as dez estavam esperando quem? Mas cinco Cinco Buscavam óleo todos os dias Cinco Não tinham apenas no seu reservatório Mas tinham do lado Óleo guardado E cinco virgens Virgens Preciosas Como a igreja tem gente preciosa Mas que não busca a Deus como a igreja tem gente preciosa, que está aguardando a vinda do Senhor, mas não busca óleo, não busca um sal, porque um sal tem preço, é por isso que na hora, falou, vai lá e compra. Mas tem gente que acha, não, na hora H eu arrumo óleo, não preciso me preocupar com isso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou cheio de coisa, não dá para eu colocar na minha agenda em primeiro lugar, a busca, precioso, bacana, bonitinho, virgem, mas não tem óleo suficiente, mas cinco não. Cinco diziam, eu quero esse azeite, sobre a minha cabeça, todas as manhãs, porque o texto diz que como o noivo demorava, elas adormeceram, isso nos ensina, que aquilo que está demorando, acontecer, aquilo que muitas vezes parece ser a mesma coisa, mas esse maná é sempre a mesma coisa, mas não se esqueça, que no maná, tem um sabor do que? óleo, mas está demorando. Só que a espera não pode matar aquilo que você está esperando. Querido. Aquilo que você está aguardando. Você não pode perder a alegria. Você não pode desanimar no meio do caminho. Você não pode parar. Você não pode deixar de buscar óleo. Você não pode perder a paciência. De esperar em Deus. Eu quero que você perceba que o noivo não demorou para cinco que não tinham óleo. O noivo demorou para as dez. O noivo demorou para todas. Não foi só para cinco que não buscaram. Todas tinham se guardado, eram virgens. A demora foi para todas, mas a metade. Sabia e mantinha uma expectativa. Eu não posso deixar baixar o óleo. Eu não posso deixar que esse reservatório diminua. E é por isso, queridos, que Joel, ao nos dizer que o Senhor trazia, traria óleo, cereal, vinho e azeite, ele está dizendo que a entrega, o mover o derramar, a busca, é porque o dia do Senhor está próximo Joel capítulo 2, versículo 1, começa dizendo isso O dia do Senhor está próximo É porque o noivo está vindo E eu queria que você levantasse as suas mãos agora Porque a gente tem problema, tem ou não tem queridos? Tem é. Nós enfrentamos situações, as dificuldades estão aí os problemas vão continuar a acontecer, mas conserve o óleo, sabe por quê? Hebreus capítulo 10, versículo 37, aquele que vem, virá, e não tardará, porque o meu justo não vive das circunstâncias, o meu justo vive, da fé, porque nós não somos daqueles que retrocedem, para a perdição, mas nós somos daqueles que conservam a fé, conservam o óleo, para a conservação da alma, por isso não se deixe levar pela conversa de quem não tem óleo, as cinco prudentes não entregaram seu óleo para as outras, mas elas disseram, não, esse óleo eu peguei direto do trono de Deus, esse óleo está aqui, e a hora que o noivo chegar não vai faltar óleo, e eu creio que Deus está levantando um povo unido, que vai transbordar esse óleo por todos os cantos dessa nação em nome de Jesus não vai faltar sobre a igreja nesses últimos dias Óleo de cura, óleo de restauração Não vai faltar óleo que quebra cadeias Não vai faltar óleo que transforma situações Não vai faltar óleo sobre a igreja Porque Deus está levantando homens e mulheres Comprometidos com o altar Dizendo eu amo a tua palavra E eu quero óleo derramado sobre a minha cabeça Todos os dias Unges a minha cabeça com óleo E faz transbordar o meu cálice Eu, e Joel 2,18 diz, então o Senhor teve zelo por Campo Grande, pela sua terra, teve piedade do seu povo, e Ele disse, eu estou enviando para vocês trigo, vinho e azeite, para que vocês nunca mais sejam zombaria das nações. Vamos ficar em pé, queridos. Eu creio, que muita coisa vai mudar, na nossa nação nos próximos anos eu particularmente estou crendo pelos próximos três anos como algo sobrenatural de Deus queridos, porque eu creio que Deus está levantando pessoas comprometidas com o altar, com a presença do Senhor e dizer Senhor eu sei que esse óleo não pode ser imitado, esse óleo não pode ser comprado, eu quero receber de Ti se você é um desses que tem fome de óleo, eu quero que você levante bem alto as suas mãos agora não se esqueça. A unção é resultado do melhor de Deus. A unção é a marca da presença de Deus. A unção a unção gera santidade. A unção é a marca de uma igreja que caminha em unidade. Porque esse óleo não se imita. Esse óleo não se empresta. Esse óleo se recebe direto do trono de Deus. Homens e mulheres. Que querem ver o que os anjos veem. dá com a tua mão levantada. Sabe por quê? Muita gente desiste no meio do caminho Sabe por que muita gente é como aquelas cinco Que não se preocuparam Porque não estão vendo que os anjos vêm Porque se vissem e contemplassem Aquele que é a razão de tudo Nunca desistiriam Seriam fascinados pela presença de Deus Mas eu creio que Deus está levantando a tua vida nesses dias para dizer, Senhor, eu não vou olhar as circunstâncias, eu não vou olhar aquilo que me rodeia, mas eu quero olhar para ti e olhar para Ele, querido. Ele diz: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quem crê que o teu cálice vai transbordar nesses dias? Então, com a tua mão levantada, vamos mais dois minutos, tem mais dois minutos, Luciano. Enquanto eles cantam Se você fala em outras línguas Levanta bem alto a sua voz agora Começa a falar em língua Eu queria tomar liberdade, queridos Me dá mais três minutinhos só Eu vim bem demais, não? Eu cheguei aqui seis e meia da tarde Eu sei que você trabalhou o dia todo Você está cansado Mas eu queria que os pastores que estão aqui Se você pudesse vir aqui à frente agora e você vai estender as mãos para eles. Você está fazendo aqui a casa Os pastores que estão aqui, por favor, vem aqui à frente. E nós vamos profetizar olhos sobre o seu ministério. Cristo. Uma unção que vem do trono de Deus. Algo que vai mover o um sobrenatural. Deus te escolheu pastor e pastora Deus te levantou nessa nação, na sua cidade Ele te levantou com um propósito E não vai faltar óleo, não vai faltar óleo Não vai faltar óleo O Senhor tem óleo para ser derramado sobre a sua cabeça Eu queria que você pastor levantasse as suas mãos agora E você que está aí Você estendesse as mãos para ele Porque eu creio que há um óleo fresco Sendo derramado sobre a tua vida nessa noite Há um óleo Levanta a sua voz querido Você que está aí atrás Vamos abençoar a vida dos pastores homens e mulheres que sabem que sabem que não é por causa deles mas é por tua causa Senhor não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor queridos. aquilo que Ele vai fazer na tua igreja, no teu ministério não tem a ver com você, tem a ver com aquele que é a fonte do óleo sobre a tua vida essa unção vem de Deus, é a arte do perfumista e vai ter cheiro bom. Pai, nós levantamos a nossa voz e abençoamos cada pastor, homens e mulheres que vieram aqui clamando por uma resposta. Mas a resposta está em te buscar, em te conhecer, cada dia mais. E por isso, Pai, nós queremos, queremos ser homens e mulheres da Tua presença. Abençoamos cada pastor e cada pastora que estão aqui, Jesus. Oh, chatarabarabacá. ma <issionths> oh oh reba Oh. Aleluia Não faltará O óleo não faltará O vinho não faltará Em tua presença abundância Eu vou passar Para o pastor Luciano Mas pastores que estão aqui olha aqui para mim O que Deus vai fazer nesses últimos dias não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele, é verdade ou não é? Não está ligado a nós, está ligado a Ele, é por isso que Zacarias, quando diz não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, se você olhar, aquele texto fala, que nós nunca podemos perder a conexão com o com a Oliveira, nós temos que estar conectados, essa unção, que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e que jamais falte óleo sobre a sua cabeça, pastor e pastora que estão aqui, que o Senhor abençoe e fortaleça o seu ministério, e que Ele te faça prosperar e seja grandemente abençoado, em nome de Jesus...